Eu estendo é o Canguru. Parabéns! Parabéns a todos, não é? É, não, nós é? A todos, não é? Um ano de rubricas redes sociais. Já estás pós-graduada em redes já, sociais. Não tá já não já. É? Tenho, agora... tenho que fazer sempre isto. É, uma renovação constante. Exatamente. Redes exatamente. Redes sociais, não há um agora, de outra hipótese. Já está sempre a mudar, todos os dias a mudar. Olha, uh, passou a correr, não passou? É verdade. Há sim algum momento que tu te assim, vimos aqui estas imagens, foste tu que fizeste o vídeo? Sim, foi a nossa equipa que fez. Espetacular? Sim, sim, sim. Muito, muito giro. Olha, hum, há assim algum momento que recordas assim com. Que não, estavas ma... que não estavas à espera, que tenhas aprendido a televisão? Tu já tinhas feito televisão assim de forma tão. Então continua não, porque eu tinha algumas participações, claro. era convidado para, para dar a opinião a algumas coisas, que é constante. Não, eu uma experiência fantástica e o facto de serem diretos, eu gosto de dar mais adrenalina. Eu também, olha, sou menina dos diretos. Eu... eu gosto muito mais dos diretos porque é o que é, é, é mais, mais espontâneo e, claro. e, e, e é Não há, mais Ai, o micro não está a funcionar, mas tem que parar. Não, exatamente. isso não existe. Aliás, eu gosto dos diretos da televisão com diretos para as redes sim, sociais. Tudo, exatamente, tudo, tudo em direto. Olha, e hoje vamos falar de quê? Provavelmente ouvi dizer que íamos falar do YouTube Live. Exatamente. <risos> e YouTube provavelmente like. vamos. E provavelmente vamos, <risos> e provavelmente vamos mesmo. <risos> exatamente. É natural que durante o programa sejam mais novidades nas redes sociais. Claro. Mas vamos falar sobre o YouTube Live. Bem, então vamos um, a isso e isso traz-nos algumas novidades, Sim, ou não? traz. O, a grande novidade é realmente a possibilidade de poder fazer com o smartphone. Uhum. E até agora, por incrível que pareça, não era possível transmitir em direto vídeo pelo YouTube. O canal de vídeo não era possível. Tiveram preparado durante cerca de ano e a aplicação, que é a que nós vamos mostrar agora. O YouTube uh, realmente é a plataforma de vídeo. Uh, é muito importante ter lá um canal. Da minha experiência, vejo que as empresas ainda não levam muito a sério, talvez por falta de disponibilidade ou de know-how, mas hoje em dia existem imensos recursos para o fazer, nomeadamente com a aplicação mobile. Uhum. Uh, e depois vou falar de outras possibilidades de transmissão, mas agora, se calhar, vamos fazer a transmissão em direto pelo, pelo smartphone. Vamos, então. Exatamente, vamos lá. Sem medo. Então uh... Os teus kits são... Exatamente, são temos um aqui show. o nosso estabilizador. Talvez, talvez assim seja mais fácil para a Câmara conseguir acompanhar. É? Okay, é muito, é muito uh, caro este estabilizador. Esta peça de baixo não, mas a de cima é. Ah, <risos> Portanto, aqui é o, Não dá o, para o ter só a de baixo, pois está é, pronto. Dá, não tem estabilização. Portanto, aqui é um acessório que foi, foi adaptado para se conseguir uh, uhum. pousar. Uh, mas cada vez mais vemos vários tipos destes dispositivos, a tecnologia idêntica àquela que vemos no drone. E isto é muito interessante, porque permite-nos ter o um vídeo muito estabilizado. Mas eu vou fazer com o estabilizador, mas podia fazer com o um selfie-seek ou com a mão, uhum. a transmissão. Então, eu entrei na aplicação do YouTube e agora aquilo que eu vou fazer é, depois de entrar na app do YouTube, vou clicar no símbolo vermelho, como se fosse para enviar um vídeo. Portanto, do mesmo modo. Portanto... Mas agora por pôr em algum canal? Está a Luís a perguntar. Uh, sim, uh, vai estar no meu canal de Youtube, vascomarques.net Youtube. Portanto, ele pode lá entrar em cima para depois... Luís, ah, já, consigo... lá já lá Portanto, está. Já lá está. É uma máquina. Antes de eu dizer, ele já é... sabe. É... Este homem é, é uma coisa, exatamente. é impressionante. É uma qualidade, é de uma eficácia. Incrível, ah, é incrível. Antes dessa, o teu, o teu filho... Eu já vai, sabia. Não, não, vai, vai ter imagens dele. Vai ter, vai ter imagens dele. 4D. Ok. Agora vou clicar na opção nova que aparece, que é transmitir em direto. Portanto, tínhamos a opção gravar e agora tenho transmitir em direto. E esta é que é a opção nova. Eu vou clicar aqui. E agora vou dar o um nome, vou colocar uh, Porto Canal, por exemplo. Porto, Porto Canal. Porto Canal. Ok. Poderia ir às definições e alterar a privacidade, a descrição, uh, se queria comentário ou não. Portanto, poderia ativar essa opção. Sim. A privacidade está como uh, público. Vou colocar seguinte. E agora, a uh, foto de miniatura. Pode sorrir para a foto de miniatura. Sim, eu fico sempre com esta arte estúpida. Ok. Está fantástico. Não, está tá tá tá tá vai, vai, ficar vai ficar viral. Vai ficar viral. <risos> agora... Uh, Poderia partilhar o, o vídeo, ou seja, tem uma particularidade interessante que outras redes sociais não têm. Eu posso partilhar antes de entrar em direto o link da transmissão, o que é muito interessante. Então, vou partilhar, por exemplo, vou partilhar aqui uh, por exemplo, no Facebook, mas poderia partilhar em várias redes sociais e vou colocar aqui live. E no Insta? Uh, não, no Insta não dá. No Insta só as histórias em direto. Hum. A limitação do, do Insta é que não dá para colocar links nem tráfego, diretamente. Então, transmitir em direto. Agora, está a entrar em direto. Se tudo correr bem, vai aparecer... O Luís está a ver se no teu Facebook está, está um stalker. É. Está a ver se está a dar no teu Facebook. Vai dar no Facebook a entrar em direto. Ok, estamos em direto. Estamos em direto. Isto é uma coisa única. Nunca tinha sentido esta sensação. É incrível, é incrível. Tá? É, é, não, que está direto é em Youtube, é outra coisa. É outra, é outra coisa, coisa, é outra coisa. Olha, já estás ali em direto. Acá está o teu thumbnail, é claro, incrível. Ok. Ali está. O Aí está, estamos Mónica. já. Mónica! Ok. Está tudo aqui, é agora, não sei equipe estou. não. Está okay. tudo aqui, agora, não sei oh. que estou. Agora, vou a aqui para este Aliás, se alguém quiser pegar na transmissão, pode pegar e andar com ela à vontade, precisamente porque ela está muito estabilizada. Acho já estou natural? bastante, bastante natural, bastante natural. Agora novidades. Eu, eu vejo o número de pessoas que estão em direto, vejo as pessoas que fizeram uh, like, os comentários. Porque quem está em direto neste momento é o Luís. O Luís, uma pessoa em direto. Luís, podes, uh, ou aliás quem Luís... está a ver em direto pode comentar. E ao comentar aparece aqui os comentários. Comenta, por cima. Luís, comenta qualquer coisinha. Posso Simpática. Dar, posso mudar de câmara, como é habitual noutras plataformas, portanto. Carmelinha ali. Cá está em grande estilo. Muito Cá giro está. isto. E agora, vou voltar aqui a colocar a nossa câmera. E agora, tem aqui uma opção para aplicar filtros. Ah, gosto de filtros. Cá está. Olha, vou colocar a primeira, Sonho. Sonho é bom, é um bom filtro, de Olha. certeza. Ah, engraçado, é para o movimento. É, assim, fica se <risos> meio mesmo. Agora, vou aplicar outro filtro, Glamour. Aí está, o Glamour. Agora, Aí está. Como é que é? Esta é... ficou com outra com outra cor tonalidade outra tonalidade exatamente Esta é... ficou com outra temos aqui vários vários tipos de filtros Fitibanco. amanhecer cá está pronto eu posso também comentar aqui quem está a ver pode uh, <risos> também uh, deixar os comentários aqui... temos três pessoas em direto. É, é loucura é loucura o, Saul, o João e o Luís. Exatamente. todos a <risos> Como podes ver, tem uma qualidade excelente, está a dar a pela a transmissão, tem muita qualidade, tem. mais qualidade do que no Facebook, e, e do lado direito temos o chat em direto, portanto aquele chat vai aparecer aqui, já agora tem... Luís, eu não consigo comentar nada, sabes que isso já é uma coisa muito mais difícil. Já é mais Já simples, é, mais é porque ele tem que escrever e, e depois tem que mandar. ah Ele está a tentar, ele está a tentar comentar, só que ele não tem o login feito. Ou não, aliás, tem login feito, mas não tem um canal do YouTube criado. Não tem... Ah, só quem tem canal é que pode. Uh, tem que ser um canal para aparecer o nome do canal que está a comentar. Claro. Exatamente. Bem, mas, entretanto, enquanto está aqui o nosso direto, mais algumas coisas que eu gostava de dizer. Em primeiro lugar, super simples, fazer a transmissão em direto à imagem do que é. Assim vai ficar viral o nosso direto. Não, não, nosso não eu estou a é que eu sinto Mônica. Exatamente. <risos> e Sim, sim, está, essa parte está incrível. Isso vai dar um gif, vai, dar, vai ser um gif viral. <risos> então, esta é uma forma de transmitir super fácil para o nosso canal. Os subscritores são notificados uh, e podemos partilhar para as redes sociais. Captura o frame inicialmente. Portanto, super simples. Outras formas de transmitir em direto para o YouTube Sim. Eh, que já existiam e que foram aperfeiçoadas. Uma delas chama-se os Hangouts. E os Hangouts permitem-me fazer uma transmissão através do canal de YouTube. Uh, eu até vou. Uh, vou uh, não sei se é possível, talvez deixa eu tirar isto à frente. É possível neste canal. Se, é tudo é possível. Tudo, Vamos mas colocar tudo talvez mesmo. aqui. Vou colocar aqui. Sim, cá está. Uh, e então. Eu aqui vou mostrar, no canal do YouTube, tem uma opção que diz transmissões em direto. Portanto, entramos no canal, depois do lado de esquerdo vamos a transmissões em direto. Não sei se as pessoas lá em casa estão a ver, estão? Estão. Neste momento estão. Ok, pronto, o ângulo está bom, muito bem. Nesta secção de transmissões em direto, o YouTube permite transmitir uh, através dos Google Hangouts. O que é que isto significa? Significa que há uma interface web, hum. como se fosse um Skype. Aliás, a analogia mais próxima é como se fosse fazer um Skype. Em que dá para ter até 10 pessoas em vídeo, a diferença é que no Skype é fechado, no Google Hangouts eu posso ter até 10 pessoas e fazer em direto para o YouTube. E podem estar o número de pessoas que o entender. Portanto, podem estar, uh, pode estar uma pessoa a ver Eu vou-me contar, pronto, acabou. Ora, André acabou. Ribeiro, Maria Cerqueira Gomes, estás linda. é Maria... o André Ribeiro ah, é o meu fã. Está, está. É ah, estão meu ali fã. a perceber, estão ali os comentários, talvez a ver, por cima. O André Ribeiro é meu fã. Tiago tá Alfonso, Diegas, conheces? Não. Oi. Maria Castro, um sorriso. Não, mas uh, gosto muito que estejam um desse passo. Muito bem. <risos> Muitíssimo. E... Olha, já tiveste quatro likes. Estás quase em cima a mostrar os likes. Isto é viral. Ah, acho... acho... Isto é viral. Eu acho <risos> que a Maria merece mais likes. Merece mais likes para, mais like, mais likes. Mais likes para a gente ver aqui. Bom, liga aos meus irmãos, Molly, Já. <risos> <risos> Depois... Mas vamos nos concentrar porque o nosso tempo está a ficar curto. Está a ficar curto. É, também é rápido agora. Portanto, o Hangouts, imaginem que é um Skype, mas em direto para o YouTube. Sim. Então eu posso entrevistar, por exemplo, uma pessoa que está do outro lado com webcam e duas pessoas estão a falar e está em direto e a gravar. Isto o Facebook não permite. Nem nunca permitiu, talvez um dia venha permitir. Portanto, o YouTube permite-o já há muito tempo e é uma excelente forma de produzir conteúdo com duas pessoas ou três que estão a falar sobre um tema. E gera um conteúdo. Eu tenho feito isto bastante e gera centenas de milhares não, de visualizações. É um conteúdo informal, que não é preciso de conhecimento profissional. Conhecimento profissional, zero. E consegue-se produzir conteúdo. Boa. Portanto, hangouts do YouTube. Uma outra forma de fazer transmissão mais profissional, mais complexa, são os eventos do YouTube. E temos aqui no YouTube a opção eventos. Então, ao criar um evento, eu consigo ligar o canal do YouTube... Um feed de vídeo qualquer, pode ser um canal de televisão, posso ter um software, uma, digamos que uma mini-RG no portátil para ter várias câmaras, mudar de câmara, colocar títulos, tudo o que fazem aqui na televisão é possível fazer também no software uh, e ter isto comunicado com o YouTube. E por isso é, conseguimos com muita facilidade uh, transmitir uh, várias câmaras com vários recursos, fotos, vídeos, etc. Uh, e depois temos ainda uma outra forma muito interessante, que é, eu posso ter uma câmera de filmar Sim. e ter um aparelhinho ligado a essa câmera, pode ser uma GoPro, uma câmera de fotografar e uma câmera de filmar, e esse aparelho transmite em direto sem nenhum computador. Portanto, na transmissão profissional precisa de um computador e um software. Com esse aparelho eu consigo ligar a qualquer câmera de filmar e estar em direto. Por exemplo, no meu caso utilizo bastante, faço muitos eventos, então coloco a câmera, coloco o aparelho, carrego no botão e estou em direto. E a Câmara está em Sim. direto para o Facebook e o YouTube, porque aqui tem que ter o um smartphone, claro. mas a Câmara, a maioria delas, de não hum. permite transmitir em direto. Sim, é ao é futuro, é ao fim da televisão. Não é o fim, é, é, é. é a unificação da web e da televisão. Portanto, estão-se a fundir. Nós, que, nós, Todos, que nós já ter... estamos a caminhar para isso, já estamos em direto, as redes sociais, a televisão. Sim, não é só os teus 10 minutos terça-feira, temos que Portanto, começar a estar sempre. Sempre, é uma excelente ideia. É, não é? É uma excelente ideia, sem dúvida. Pronto. Por isso, ficam apresentados uh, Quem quiser as saber várias mais formas, sobre isto. pode ver no vascomarques.com, okay. tem lá uma publicação a explicar mais sobre o assunto. Portanto, resumindo, temos smartphone agora pela aplicação, temos hangout para várias pessoas em direto e em vídeo, temos os eventos profissionais e temos os aparelhos que podem transmitir em direto, seja drones, câmaras de filmar ou qualquer outro equipamento. Obrigada Vasco, foi um prazer receber-te hoje, muitos parabéns e espero que este primeiro ano seja depois uh, o exemplo do segundo, do terceiro, e do quarto sempre a melhorar, sempre não é? Sim. Obrigada Vasco pela Obrigado. tua presença e pela colaboração e parceria com o Olá Maria.